mas o que eu posso dizer para você com toda a propriedade eu sou cliente de todos eu não, eu não tenho como tirar nenhum né mas eu sou eu sei eu sei todos então para mim o alta renda não é e você pode ter certeza que eu tô para vocês eu não abri conta no prime a um há um mês igual esses fariseus fazem tem fariseus aí na internet que ele abre a conta no Van Gogh fica um mês fala minha experiência no Van Gogh a minha experiência no Van Gogh é cinco anos a minha experiência do Select é desde quando o Select nasceu, se eu não me engano, em 2012. Eu sou Select desde quando, o primeiro dia do Select. Eu sou Select. Eu sou Prime desde quando eu trabalhava nas Pernambucanas, que eu tinha 20 anos, 22 anos no máximo. Cara, dois dias depois que o Thiago perdeu a gente como cliente, a gerente ligou para a gente do Safra, se oferecendo ajuda, eu estou à sua disposição, o seu segmento agora é private, a sua agência agora é a Paulista, mas sua agência Polo é a do Safra, onde você tinha conta do Albert Einstein. Então, isso é legal. Isso é legal. O gerente sai, o outro assume e se cumprimenta. Né? Se apresenta chama para um almoço ela falou assim para mim eu gostaria de ir até você você mora em Sorocaba eu posso agendar com você um dia da gente se conhecer e tomar um café aí em Sorocaba olha isso olha isso o gerente se deslocar de São Paulo para vir aqui em Sorocaba para tomar café comigo tudo bem que o segmento é o private mas olha isso quando que eu ouvi um gerente da Caixa falar que vai sair de lá para vir tomar café comigo? Quando que eu ouvi um Prime, aqui de Sorocaba mesmo, me chamar para tomar café com eles? Nunca! né? Então isso eu falo para vocês que se você tá atrás realmente de banco de alta renda, cara, não tem outro. Mas eu não quero que incentivar você, influenciar você a mudar o seu banco pelo Itaú, que esses bancos não me dão nada. Mas não é isso. Eu quero que você compara você mesmo. Se você não está satisfeito com aquele banco, vai nesse outro banco e sente a energia. Que vale a pena sentir uma energia. Tá? Se você sente isso, que vale a pena mudar, vai no banco, como eu falei para vocês, compara esses bancos. E sente uma semana. Sente uma semana. Vai no Bradesco Prime, vai lá no, no Safra, vai no Itaú, vai na Caixa, vai no Banco Brasil. Sente o banco e tenta ver quem te trata melhor e você escolhe né mas o que eu posso dizer para você com toda a propriedade eu sou cliente de todos eu não, eu não tenho como tirar nenhum né mas eu sou eu sei eu sei todos então para mim o alta renda não é, é e você pode ter certeza que eu tô falando para vocês eu não abri conta no Prime a um a um mês igual esses fariseus fazem tem fariseus aí na internet que ele abre a conta no Van Gogh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 22 anos no máximo, ou seja, eu não tenho experiência com alta renda com 30 dias, eu tenho experiência com alta renda há anos, e sem medo de errar, Vou falar para vocês, o Select era um banco que tinha tudo para se manter como um banco maravilhoso, não que não seja, não é isso que eu estou dizendo. Mas está deixando a desejar para esse conceito que eles estão fazendo. Que você troca de banco a hora que você quer. Tem pessoas aqui no canal que não conseguia abrir conta no Select, mas de jeito algum. Com a mudança que o presidente fez, o cara foi lá, alterou a tarifa, virou Select. Aí você pergunta quanto que esse cara ganha? reais. É Select. Então você está falando assim que quem ganhar pouco não pode ser alta renda? Não pode mesmo. Não pode mesmo. que o segmento alta renda tem um custo para se ter. Se você ganha R$ 2.000 e pega um cartão desse Black que paga R$ mil de anuidade, o seu salário acabou. Você vai se endividar por ter um cartão Black num segmento que não é seu perfil. Mas o que o banco está fazendo é justamente isso que ele quer. O Santander quer isso. Que você muda o seu conceito financeiro para ir para o Pagar 1.200 de tarifa bancária, mais 1.000 de cartão, e ó. Aí depois eles repactuam a sua dívida, reparcela seu financiamento e você fica a vida inteira com empréstimo, pagando empréstimo pelo resto da sua vida. Porque eu te falo: empréstimo, quem faz não escapa dele. Se você faz um empréstimo aqui, amanhã você faz outro aqui, amanhã você faz outro aqui. A sua vida inteira você passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco anos, passa dez anos, a sua vida inteira você fica dependendo do banco para empréstimo. E é isso que esses bancos de varejo querem. Que você fica refém deles. Por isso eu sou contra. Não incide você ganhar pouco, ser o alta renda. A minha preocupação nisso. É você sair do segmento de varejo que você está não pagando tarifa e você vir para um segmento de alta renda e se endividar ali e falar que o banco não presta porque o banco é, te levou a falência. E isso acontece. que quando você sai de um sistema e vem para outro com tarifa igual tem o Select, você acaba se endividando. Principalmente se você ganhar pouco. Porque você vai pagar 100 reais por mês aqui. Mais R$100 do cartão, são R$200. Você vai usar o cartão ou vai usar o chat especial? Uma hora você não paga mais isso. E aí? A bola de neve já foi concluída. Você vai fazer um empréstimo de 30 mil que ele vai te liberar? Você vai ficar pagando 30 mil, aí você não vai pagar dois anos, três anos. Os 30 mil já virou 100. Né? Então essa foi a situação que eu vi, que o Santander fez, que estragou tudo. Né? E se você falar com os gerentes, todos sentem a mesma coisa. que inflou a carteira... O pessoal achou que virava Select vai ganhar alguma coisa, não ganhou nada, né? E tá pagando tarifa tá à para o banco. Quem quiser o link tentar tá do Itaú no altarendablog.com.br, você clica no botão Itaú, abre conta, vai abrir pra você, você coloca o CPF. Se ficar dourado, você virou personalité. Se ficou prata, você virou é, Uniclass. E se ficar laranja, como está aqui, você virou é, varejo, tá?